Espíritos obsessores e entidades vampíricas nesse BBB 23, será mesmo? O Big Brother ele é assunto no Brasil inteiro e acredito também que nesse momento ele é assunto nos reinos espirituais. Afinal de contas, aconteceu recentemente que o participante Gabriel Santana se sentiu atacado espiritualmente por alguma criatura vampírica dentro do Big Brother. E eu digo para vocês que eu acredito seriamente nessa história por vários motivos. Então, se você quer saber quais os meus motivos, quer saber o porquê eu acredito nisso, assiste esse vídeo até o final para você entender tudo o que precisa a respeito desse assunto. Ah, afinal de contas, bruxa foda é bruxa que entende das coisas. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com um bruxos de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. O Big Brother, ele acabou de começar e a gente já tá vendo aí algumas situações esquisitas acontecendo. No episódio recente, o ator Gabriel Santana, ele disse que sentiu que uma energia, uma coisa pesada, tava acontecendo com ele enquanto ele estava na cozinha. E essa energia estava escurecendo, de certa forma, o ambiente aonde ele estava E que foi preciso ele sair de dentro da casa e ir para fora, para que ele conseguisse rezar e se livrar dessa energia. Eu quero analisar isso com vocês e falar um pouquinho sobre essas questões espirituais de verdade que podem estar acontecendo sim. E eu também vou trazer para vocês uma trade do Twitter falando sobre uma situação também um pouco bizarra com uma das participantes que aconteceu no BBB 20, que também envolve essas questões espirituais e que talvez possa ser ou não o um motivo de ter aí uma criatura vampírica dentro da casa do BBB. Mas antes de continuar, já deu para perceber que aqui no canal você encontra conteúdo de primeira que te ensina tudo aquilo que você sempre quis saber sobre magia e espiritualidade. Então, por isso, se inscreve no canal para você não perder nada do que eu trago por aqui. Deixa seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia. Não sei, eu terminei de comer, tava conversando, eu comecei a sentir alguém atrás de mim, eu, eu olhava o tempo inteiro, não tinha ninguém. E, e aquela aí, coisa ruim. Fui ficando denso, fui ficando denso. Esse tipo de sensação que ele descreve é muito comum quando a gente está falando de algum ser espiritual. Seja né, esse ser um espírito desencarnado, né, que é popularmente conhecido como obsessor, ou qualquer outra criatura espiritual que esteja ali se apropriando da energia de uma outra pessoa. É normal a gente sentir esse impacto, sentir uma presença marcada, né? como se algo estivesse ali próximo, observando a gente e não... Não é fácil de explicar, né? Pode ser também que exista uma sensação né, de escurecimento da vista, da visão, né? Ou o ambiente, de alguma forma, apareça mais escuro que normal. Pode ser, né? Que você sinta uma angústia, uma sensação aí dentro do seu coração, um aperto no peito. Ou então você fique aí com a cabeça um pouco turva, sinta alguns calafrios, pareça que você tá com a pressão caindo, queira desmaiar, né? Pessoas mais sensíveis, né? Sensitivas espiritualmente, é, normalmente sentem isso com um pouco mais de força. Numa situação dessa, é muito difícil a gente afirmar se é um espírito obsessor. Ou é uma entidade x, z, quântica de algum mundo paralelo, né? Afinal de contas, como sacerdote de bruxaria, eu tenho que ser muito ético com vocês e deixar bem claro que é muito, é, quase que impossível a gente definir o que é uma coisa ou outra, né? Os reinos espirituais, eles não são reinos palpáveis. Eles são reinos que a gente observa através da nossa fé, através de questões até extrasensoriais e que envolvem aí habilidades mediúnicas e paradigmas pessoais, né? Essa ideia de mediunidade também é uma palavra guarda-chuva para muitas habilidades espirituais e tudo, isso acaba entrando para aquilo que o outro, eu, você acredita. Então, é muito difícil a gente provar é, que o que ele sentiu é alguma coisa que já foi viva, tipo um obsessor mesmo, um espírito de alguém que desencarnou e ficou por aí enchendo o saco das pessoas, ou alguma entidade espiritual que nunca viveu nessa terra, né? Seria e é muito difícil provar, né, que isso que ele sentiu é alguma coisa que já foi viva, do tipo obsessor, ou seja, um espírito que desencarnou e ficou por aí enchendo o saco. Ou, é... Outra coisa, alguma entidade espiritual que nunca viveu na Terra, né? Que sempre esteve do outro lado e por algum motivo se fixou ali na casa do Big Brother por várias questões que são muito, muito óbvias e eu vou falar disso pra vocês ao longo desse vídeo. Eu sei que o conteúdo tá uma delícia, por isso eu quero te convidar pra me seguir lá no Instagram arroba Nightingale No Insta eu posto conteúdos diferentes, né? Comparados aos que você tem aqui no canal, mas que complementam todo o seu conhecimento. Então, me segue no Instagram, arroba na FG, e me manda uma mensagem por direct para gente conversar. Aí eu comecei a sentir que afastou, aí eu pedi para a gente vir aqui para fora, rezei. E melhorou. E o mundo se abriu. Graças a Deus. Esse movimento da oração é um movimento muito comum para quem não tem nenhum outro tipo né, de conhecimento mágico, espiritual, para aplicar em uma situação como essa. Mas... Funciona muito bem porque é uma linguagem em que o Gabriel Santana se sente confortável, né? E a gente não pode esquecer que oração, gente, também é um tipo de magia. Sendo assim, o que o Gabriel fez né, ao rezar ali foi um banimento, que é geralmente uma energia contrária à opositora vampírica que tá rolando ali, né? Que empurra essa criatura vampírica para longe, quebrando esse vínculo de alimentação. Porque esse estado né, de moleza, sonolência, né, que ele disse, esse escurecimento que aconteceu, é tipo um efeito colateral desse laço que está se formando entre essa criatura vampírica energética e a pessoa que está sendo drenada. Isso é um sintoma, vamos dizer assim, é, de que o vampirismo está é, acontecendo, de que essa criatura está começando a se alimentar. Isso é muito normal quando acontecem situações vampíricas, sejam com criaturas já desencarnadas, né, que estão drenando força, né, ou então criaturas espirituais, e também pode acontecer com pessoas que são vampíricas também. A gente pode sentir esse estado de sonolência. É importante a gente falar aqui né, que esse banimento ele só vai ser temporário, né? Ele vai tirar aquela energia que está próxima da gente por um curto período de tempo e pode ser que essa energia acabe voltando depois. E, dependendo da potência né, que esse ser espiritual tenha, Talvez seja necessário até fazer outros trabalhos mágicos mais pesados para que esse ciclo vicioso de alimentação se encerre de verdade. Eu vou te fazer um convite, agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te dar destaque aí, principalmente nas lives de tarot, colocando aí sua pergunta em negrito e fazendo com que eu possa responder ela na frente dos demais. Você pode também fazer parte do grupo secreto, a Revoada Rouxinol Lá a gente fala sobre magia e espiritualidade. E a gente também realiza juntos todo mês, um ritual incrível. Ou então, se você quiser alguma coisa mais focada para o seu estudo e conhecimento, você pode fazer parte do Círculo Hoshinol, que É um espaço de desenvolvimento mágico, onde você vai ser guiado por mim, tendo os conteúdos do canal como base e também recebendo materiais de estudo exclusivos. E é muito fácil você se tornar membro do canal. Aqui embaixo, do lado do botão inscreva, você tem um botãozinho inscrito seja membro ou então abra aqui a descrição do vídeo que vai ter um link lá seja membro, é só você entrar, selecionar a categoria que melhor faz parte aí para você da sua realidade e fazer parte da nossa revoada. Ainda puxando esse gancho sobre esse espírito, é... eu quero falar também um pouco as minhas considerações sobre um motivo, um possível motivo desse, dessa criatura tá aí e no BBB20, né na temporada da Manu Gavassi, a gente teve aí um boneco pendurado na casa. Eu vou seguir sozinha mas não tem rancor nenhum eu tô leve, feliz como se fosse aí um objeto de cenário, certo? E uma das participantes que estava bastante abalada emocionalmente ao longo aí do percurso do Big Brother, a Gabi, ela se vinculou a esse boneco, né, com uma maneira de, de melhorar suas emoções, né, de ter alguém para conversar, e ela nominou esse boneco, ela deu um nome para esse boneco, né? Isso gerou uma trade no Twitter, né? Falando, né, sobre como a Gabi, né, poderia supostamente ter colocado um espírito obsessor dentro da casa, até porque, né, quando a Gabi foi eliminada de, de alguma maneira, esse obsessor passou para Manu Gavassi. A Gabi foi embora. E algumas pessoas famosas, inclusive, chegaram a falar que viram vultos seguindo a Manu Gavassi. Uma delas foi a Valesca Popozuda. Então, assim, existe sim, é, talvez uma explicação espiritual para isso, mas eu não diria que a Gabi necessariamente é, trouxe um espírito para lá. O que a Gabi fez foi, na verdade, vincular uma energia... E efetivar ela naquele espaço, o que já estava ali, seja uma forma um pensamento, um espírito, uma criatura do outro lado Nessa situação de é, objetificar o, o boneco, dar um nome para ele, batizá-lo, né? E eu vou falar disso para vocês agora, mas a, a trade eu vou colocar o link para vocês lerem, tem coisas mais interessantes lá que vocês podem querer ver, tá? Mas é bem viajado na maionese, então eu vou trazer para vocês aqui o que, que pode ter de fundamento real mágico dentro dessa trade, tá? É, existe um movimento mágico dentro da espiritualidade, quando faz espiritualidade é porque cada vertente religiosa que trabalha com magia pode entender esse tipo de técnica de maneiras diferentes em com nomes diferentes, mas o que eu, o que eu é, vou trazer para vocês aqui é dentro da linguagem que eu costumo trabalhar. A gente chama isso de vínculo espiritual. Quando a gente tem uma criatura né, de um outro plano espiritual, seja essa criatura um espírito obsessor, né, uma palavra bem popular para vocês compreenderem melhor, ou então um, um ser, né, um daimon, alguma outra força espiritual, para que a gente possa fazer com que essa criatura é, trabalhe na realidade que a gente está, na realidade palpável, que ela crie um, um corpo físico e ela possa se manifestar de alguma maneira, a gente precisa é, vincular ela a alguma coisa que exista dentro da nossa realidade, de uma maneira ritualística, ritualizada, para que ela possa ter um corpo. Então, o boneco da situação ali da Gabi, é, seria muito, muito palpável um vínculo. E, cara, era um boneco em tamanho real, sabe? Então, tipo, seria um vínculo perfeito para trazer uma criatura que quer andar, que quer ver, que quer falar para realidade. Parte do processo mágico para você vincular uma criatura como essa é batizar esse, essa, essa força, né? É dar para ela um nome, né? Principalmente quando a gente tá falando de servidores mágicos, quando a gente cria um servidor espiritual do zero, a gente dá para ele um símbolo às vezes, um mantra e um nome de batismo, e batiza aquela força de forma física. Então, esse processo que envolveu o sofrimento da Gabi, esse sofrimento emocional, pode ter gerado, sim, bastante energia que já estava alimentando alguma coisa que estava por ali, e ela se vincular emocionalmente a esse boneco, dar um nome para esse boneco, pode ter, sim, sido o um momento em que alguma energia que estava ali precisava se fortalecer ainda mais, para poder se movimentar de maneira mais palpável no mundo físico, não só no espiritual, tomou aí é, posse dessa situação, se aproveitou da situação e aí a energia se fixou no ambiente. É normal quando a gente trabalha com formas de pensamentos e criaturas espirituais que é, a gente haja dessa maneira. A gente ancora e vincule essa energia a um objeto para que essa força ela possa agir na realidade e dê a ela um nome, porque quando a gente dá nome, a gente ressalta a vida, e a gente passa a ter controle. É, e por que que eu acredito nessa história? Por que que eu acho que não foi só uma viagem na maionese, ou ele, ai, comeu, passou mal, a pressão caiu, coisa do tipo. Eu acredito que possa ter alguma coisa ali porque é um ambiente muito propício a isso. O YouTube, ele desbloqueou pra gente um novo recurso para ajudar o canal a crescer ainda mais, melhorando o conteúdo que a gente traz aqui e toda a qualidade para você. Esse recurso, ele é o Valeu e é uma ferramenta simples mas que coloca aí um comentário seu em evidência. A partir de um real você consegue apoiar o trabalho que eu faço aqui no canal e ainda deixar um comentário seu, cheio de amor e carinho, fixado no seu vídeo favorito. É muito simples, dá um valeu, basta você clicar no botão aqui embaixo que fica também próximo do botão curtir e deixar o seu comentário fixado. Simples, rápido e fácil. O Big Brother, ele não é uma, uma colônia de férias, onde a gente fica ok, dorme ok, eles têm hora para acordar, seja eles terem dormido bem ou não depois de uma festa, é, e tem muitas outras situações que acontecem dentro daquele lugar que a gente não tem 100% né, de, de, de visão, a menos que você pague o pay-per-view, e mesmo que você pague o pay-per-view, às vezes tem algumas coisas que não mostram direito, enfim... Então, eles são submetidos a diversas questões lá dentro que, sim, podem ser, sim, prato cheio para esses tipos de criaturas mágicas é, e, e espirituais se alimentarem. É muito, muito fácil. Aquilo lá é quase um fast food de situações que podem fortalecer essa criatura, né? E eu acho muito difícil, por exemplo, uma pessoa que está dentro do Big Brother conseguir se defender magicamente... É justamente porque o programa, ele induz a gente enfraquecer o nosso psiquê. O programa, ele induz e ele quer que a gente tenha confusão, que a gente se sinta abalado, que a gente mostre lados emocionais nossos que estão muito guardados, que tenham grandes dispensas de adrenalina. Então, assim, o programa, ele faz com que a gente se coloque numa situação como essa. Então, muito provavelmente... Uma pessoa que está no Big Brother, mesmo que trabalhe magicamente, teria grande dificuldade de conseguir se proteger 100% de uma força espiritual que se alimenta é, das pessoas que estão ali. Porque cedo ou tarde, ela vai estar sensível. Ela vai estar numa situação onde é, ela não consegue é, deixar-se alinhada, né? Física, espiritual e emocional. Certo? Isso acontece e o programa faz com que você chegue a esses estados de desequilíbrio. Então, para que uma pessoa consiga ter suas proteções realmente intactas, eu acredito que ela precisa de uma boa equipe mágica fora, trabalhando o espiritual dela dentro, para que ela possa se manter equilibrada, porque dentro lá é muito complicado isso se manter. Afinal de contas, os participantes eles vão passar por estresse e angústia emocional o tempo todo, existem provas e situações que fazem isso acontecer, o ambiente ele é feito para você não conseguir descansar, é, e a mente sua ficar ali acelerada com todas aquelas cores e coisas, né? É, então, assim, você não vai conseguir, é, você não vai conseguir estar confortável, né? Porque o programa ele faz isso, ele gera grandes movimentos de desconforto, né? A gente está exposto a um ambiente de julgamento interno das pessoas e externo, fora é, que a, as situações que as provas. É, que você tem que fazer, te colocam, fazem com que você às vezes questione e duvide da sua própria capacidade de existir lá dentro, de ser um ser humano equilibrado, entendeu? As provas fazem você duvidar das suas habilidades. Então, tudo isso vai gerar um desequilíbrio aí emocional. Então, para mim... É um prato cheio para qualquer tipo de entidade mágica que queira se alimentar. E uma pessoa que está lá dentro, por mais que entenda de magia, ela vai ter grande dificuldade de se cuidar sozinha por conta do programa já induzir as situações emocionais e desequilíbrio, tá? Então, precisaria de uma equipe realmente fora para poder cuidar aí do espiritual direito, certo? Qualquer dúvida que tenha ficado, se você também pensou em alguma coisa além, diferente da minha complemente aqui a fala, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo em lente, e responder, certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Que o sol possa iluminar o seu caminho. Beijo e tchau!